É provável que você já tenha escutado a palavra CRUSH. Uma rápida pesquisa no Google Trends e vemos que nós, brasileiros, temos demonstrado bastante interesse nessa palavra a partir de 2013. Hoje já é bem de nosso cotidiano. CRUSH é alguém por quem você sente uma queda, uma paixonite, um interesse romântico, que não chega a ser amor. Mas agora, você já ouviu a palavra SQUISH? Oi, eu sou o CRUSH. Não. Eu sou o CUP. E eu definitivamente já tive mais squishes do que crushes da minha vida Nesse vídeo eu vou falar sobre esta palavrinha Então não esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever Caso você sinta que você aprendeu algo novo Squish é um termo usado quando você tem um interesse platônico por alguém Diferente de crush, que é quando você tem um interesse romântico e por platônico, eu quero dizer que é o desejo por construir um relacionamento que exista um carinho, uma intimidade, mas que não seja romântico ou talvez sexual. E aí quando alguém fala isso, as pessoas já falam Ah, então é um crush da amizade. E assim, né, pode-se dizer que Squish é um crush de amizade? Mais ou menos. Pela lógica da maioria das pessoas, Todo relacionamento entre duas pessoas, que é de alguma forma positiva, é uma amizade. E se há algo a mais, é um romance. Mas eu acho que isso é simplificar demais as relações humanas. As pessoas podem ser mais do que amigas. Friends. Aí você <risos> A ideia é que Squish é uma vontade mais forte do que simplesmente Quero conhecer, quero fazer uma amizade com. É a vontade de desenvolver um laço que não seja romântico com aquela pessoa. Veja bem, esse termo ele está muito ligado à comunidade aromântica. Tem um vídeo sobre o tema. Pessoas aromânticas não experienciam atração romântica. Mas isso não quer dizer que elas não se interessam por pessoas de sua própria forma. E um dos termos que essa comunidade encontrou para representar o sentimento de interesse não romântico por alguém é justamente esse. Por isso, squish também é conhecido como um crush aromântico. Isso não quer dizer de nenhuma forma que só pessoas aromânticas têm squishes. mas dá pra entender o quão esse termo faz mais sentido e se torna mais frequente no cotidiano desse grupo. Então, voltando àquela pergunta, crush de amizade... Até mais sentido, porque esse vínculo que você quer criar com essa pessoa, inevitavelmente seria algum nível de amizade. Mas a ideia é que Squish seja um interesse por algo mais forte do que uma amizade casual. Você quer que aquela pessoa entre na sua vida e que vocês compartilhem um vínculo real. Então tá, não tá tão errado assim, mas crush de amizade pode dar uma impressão muito mais banal do que Squish pretende representar. Entende? Agora, se você estivesse perguntando de onde veio o termo Squish, especificamente, eu não tenho certeza. Eu tentei descobrir, mas eu não encontrei nenhuma fonte que me desse, tipo, algum tipo super certeza sobre o assunto. Mas, pra ser sincero, a origem desse termo me parece meio óbvia. Crush é um termo em inglês inventado pela Hayley Williams na música Crush, Crush, Crush e apesar de ter esse sentido de um interesse romântico, literalmente, ele significa comprimir, esmagar. O ato de triturar coisas sólidas ou de uma forma bruta. E squish, literalmente, também significa isso. Comprimir, esmagar, mas geralmente é usado quando se está apertando coisas molhadas, ou de uma forma mais leve. Então nesse sentido, o termo sempre me pareceu ter se originado de uma variação de crush, literalmente, como, como nós já conseguimos perceber por esse vídeo. Pensando nisso tudo, você acha que você já teve mais squishes ou crushes na vida? Se é que você já teve squishes ou crushes? Responda aqui nessa enquete, só pra ver mesmo, não é pro meu TCC nem nada assim. E se você quiser saber mais sobre a sexualidade ou a romanticidade, eu tenho mais vídeos sobre o assunto, então clique aqui do lado. E se você ainda não me segue nas redes sociais, que tal se tornar mais do que um inscrito? Follower. Entendeu? Mais do que amigas, friends.